Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com um vídeo deste macacão maravilhoso. E o detalhe, ele é muito simples de fazer, gente. Tem um molde disponível no site do 36 ao 56. E para fazer esse macacão, a gente usou um crepe Carolina que eu recebi lá do Saia de Saia. Qual que é o pulo do gato agora neste macacão? É este cinto. Gente, agora o Saia de Saia, eles trabalham com cintos e eles encapam no mesmo tecido que você quiser. Então, se você comprou um tecido preto, eles encapam no preto, se você comprou um tecido de onça, eles encapam no tecido de onça. E olha que graça que fica quando o cinto é da mesma cor e do mesmo tecido, porque faz toda a diferença ser do mesmo tecido. Olha que charme que fica esse cinto e a gente pode usar eles com outras peças também, né, gente? Eu vou virar para vocês verem as costas do macacão. Então eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação, tanto do tecido como do cinto para quem quiser estar adquirindo, tá? O pulo do gato aqui nesse macacão é o cinto, que ele dá todo um charme no macacão. E lembrando que a gente usou um crepe carolina, tá? Que ele tem elastano, então ele fica super certinho no corpo, ele assenta muito bem e ele tem esse caimento também para calça pantalona. Então, se você quiser aprender a fazer este macacão super simples de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo o meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né? que Como vocês viram aí no começo do vídeo, é este macacão top com este crepe aí, né, lá do saia de saia. E esse cinto que já veio com o mesmo tecido. É muito bacana essa parte do cinto aí que eu explico aí no começo do vídeo pra vocês. Então, para fazer o um macacão, eu vou colocando aqui o um molde e vou cortando. Para quem tem prática, pode cortar direto. Para quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Então, agora, pessoal, que nós já cortamos todas as partes, nós vamos começar a montar, tá? Uh, vamos começar a montar, então, a parte da blusa. A parte da blusa, o mesmo processo que você fizer na frente, você vai fazer nas costas, tá? Aqui, então, tá as costas da minha blusa. Então, eu vou colocar, olha, lado direito... Então, eu vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido... E vou passar uma costura aqui, olha, unindo a minha blusa a parte das costas. A parte da frente é o mesmo processo, tá, gente? Aí, ela vai ficar montadinha desse jeito. A única diferença é que a parte da frente a gente cortou na dobra do tecido e a parte das costas vai o zíper aqui. Então, aqui vai ficar aberto, tá? Se você tiver tecido pra fazer embutido, beleza, você pode fazer. Eu não tinha quantidade suficiente, então, eu não estou fazendo toda embutida, tá? Então, o que, que nós vamos fazer depois que a gente montar essa parte aqui? E ficar costuradinha assim. Nós vamos cortar um pedaço de tecido. Eu já até cortei aqui, tá vendo? Tá um pouco maior, olha. E vou fazer o acabamento aqui da minha gola. Então, você vai fazer um viezinho e colocar aqui na parte das costas, tá? Ou você pode fazer um debrum, ou... Aí, fica a seu critério. Como eu disse, se você tiver tecido pra fazer tudo embutido, fica mais bacana. Eu não tenho, então, eu vou fazer o acabamento. Eu vou fazer, então, aqui, olha, um debrum. O debrum, ele o que que é? Ele é tipo um viés... Só que daí, você vira pra dentro e, na verdade, não vai ficar nada aqui pra fora, tá vendo? Eu não fica o viésinho aparecendo, tá? O mesmo processo aqui da gola, você faz na manga da frente e na manga das costas, que a gente tem que ter acabamento nas mangas, tá? Vamos pegar aqui e vamos cortar, aí fica a seu critério a quantidade de passantes que você vai colocar. Eu acho que eu vou colocar quatro passantes. Então, eu cortei aqui, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que vocês gostam de saber o tamanho, né? Eu cortei uma tira de 12 por 5,5. Aí, você vai dobrar essa tira, vai costurar ela, tá? Pra fazer o passante. Então, você... Aí, vai ficar desta forma assim, olha. Então, você vai fazer o passante, quantos passantes você quiser. E eu tô fazendo ele mais largo, porque eu já tenho o cinto que vai nele. Que é o cinto que veio lá do saia de saia, encapado com o mesmo tecido, tá certo? Depois que você montou a sua blusa aqui, fez todos os acabamentos, você já vai encaixar ela na parte da frente, já unindo, uma co... já unindo na frente, fazendo uma coisa só, tá? Vamos pegar aqui a parte da calça. Vamos pegar primeiro aqui a parte da frente da nossa calça. E aí, você vai pegar... E você vai fazer o seguinte aqui. Nós temos aquela prega aqui na nossa calça, certo? Então, faz... nós vamos fechar essa prega. Você tem várias opções, tá? A prega, você... a única coisa é você tem que fechar essa largura total, que eu fiz uma marcação aqui com giz. Então, eu vou dobrar aqui, olha, minha prega. Marcação com marcação. E aí, a quantidade que você vai fechar... Vai depender, fica a seu critério, tá? Eu vou fechar, então, a minha prega aqui, eu vou fechar 30 centímetros. Então, eu risco aqui. Ó, então, eu vou fechar a minha prega até aqui. Ah, vocês não estão vendo, desculpa, gente. Ó, tá vendo? Eu vou fechar a minha prega até aqui, dando 30 centímetros. Fechei a minha prega, deixa eu alfinetar isso daqui. Depois que você fecha a prega, a gente já vai colocar os bolsos na calça, tá? Daí, você vem aqui, olha, vai ficar dessa forma, né? Você vem com a parte chanfrada do seu bolso, vai colocar lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, vai fechar essa parte chanfrada. Fechou a parte chanfrada? Vem aqui com o fundo do seu bolso, coloca lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vai fechar o bolso, né? Quando você costurar... Vai ficar tudo assim, olha, dessa forma, tá? Na parte das costas a gente só vai encaixar aqui depois que a gente fizer todo esse processo. Então, agora a gente vai para a máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, pessoal, ó, deixa eu mostrar aqui como que ficou os meus passadores para passar o cinto, tá vendo? Eu passei uma costurinha, uma de cada lado, e do outro lado ficou aquela costura. Aí, eu vou dobrar assim, você coloca no tamanho que você preferir. porque No meu caso, eu vou colocar aquele cinto que o Saia de Saia me enviou, esse cinto aqui. Que eles encapam, então, com o mesmo tecido, tá vendo? Olha. Então, ele vai ficar num tamanho certinho para passar... O meu cinto, então, você... E ele estica um pouco, eu quero que fique bem justinho, tá? Aí, eu achei que estava filmando e não estava, então, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui o que fazer. Você vai pegar aqui a parte da blusa e vai pegar a parte da calça e vai colocar assim, olha. Costura com costura, lado direito da blusa com lado direito da calça, pra gente unir a calça na blusa passando uma costura, tá? Tá? Os passadores, você já pode até colocar agora, você pode colocar depois, ó, aí fica a seu critério. Eu coloquei só quatro, então, você pode colocar nas costuras, tá? Aí, você vai passar, então, uma costura. Gente, no meu caso, a hora que eu fui passar uma costura na máquina, a máquina, a overlock deu uma comida no tecido. Então, eu vou mostrar pra vocês que, aqui, o que, aconte... o que eu tive que fazer. Quando eu fui unir... A blusa na calça, eu entrei num pedaço aqui e eu tive que cortar o um pedaço da blusa. Então, eu tive que colocar essa faixa aqui porque faltou tecido. Então, vocês não precisam colocar essa faixa. Só coloquei essa faixa aqui porque aconteceu isso. Eu fui costurar, entrou, tive que tirar um pedaço aqui da blusa. Tá vendo como, né? Esse negócio de baroque é perigoso mesmo. Tem que tomar muito, prestar muita atenção no que você tá fazendo. Eu me distraí. Quando eu vi, já tinha entrado. Então, eu tive que colocar essa faixa, porque foi o tanto que eu tirei aqui de cima, tá? Eu nem tinha tecido suficiente, ó, oh, se você ver, você vai ver que ficou até meio franzidinho aqui. Tive que fazer uma gambiarra aqui pra não perder o macacão. Então, aconteceu isso, por isso que eu coloquei essa faixa, mas não precisa. Você só vai colocar o lado direito da blusa com o lado direito da calça e vai unir. Daí, depois, você vem aqui com o seu passador, você vai dobrar ele... E vai posicionar aqui, passando uma costurinha, tá vendo? Olha, com os passadores. Eu coloquei quatro, dois aqui e dois na parte das costas. Então, primeiro, o que, que você faz? Primeiro, você vai unir blusa com calça, tá vendo? Que Eu já uni. Depois, você vem com os passadores aqui e posiciona onde você vai querer e passa uma costura, tá? Feito isso, vai colocar o zíper, gente, que eu já tenho um vídeo aqui no canal... Ensinando como colocar o zíper, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação para quem quiser aprender como colocar o zíper Eu coloquei esse zíper, olha, tá? Um zíper invisível E dei um pontinho aqui e outro aqui Só para segurar por dentro, tá vendo? Dá pra ficar certinho por dentro E aí o macacão fiz a barra também, né? Eu tenho que passar ele, olha Fiz a barra dele, tá? Tá? E aí, o macacão já vai estar finalizado, gente. Se ficou alguma dúvida na hora de encaixar aqui a peça, me manda por e-mail, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque, como eu disse, eu achei que tava gravando e não tava. Então, se ficar alguma dúvida na hora de juntar aqui as peças, é só me deixar aqui embaixo. Mas, como eu disse, não tem necessidade de colocar essa faixa. Até porque, como vai o cinto, olha, não vai nem aparecer essa faixa, tá? Só vai aparecer mesmo o cinto aqui. Gente, olha que coisa mais linda, ficou maravilhoso esse macacão. E eu recebi do Saia de Saia um tule de poá preto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, eu tô pensando seriamente em colocar uma manga nele, gente. Eu não sei. Olha que lindo esse tule. Tá vendo? Eu tô pensando em colocar só uma manguinha para poder usar agora no inverno. Olha que graça que ficaria, tá vendo? Com preto com vermelho fica lindo, né? Mas, se eu colocar, eu mostro pra vocês lá no Instagram como ficou, tá? A princípio, é isso, o macacão já tá finalizado. Super simples de fazer. E o tchan desse macacão é o cinto que eles encapam com o mesmo tecido, tá? É o mesmo tecido, é da mesma cor. Aqui tá dando até uma diferença de cor. Inclusive, não tá mostrando a cor real do tecido, ele tá mais vermelho pra vocês do que ele realmente é. Ele é um vermelho mais queimado, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar de pertinho a cor real não dá, gente, é que a gente trabalha com muita luz, e aí a luz, ela acaba é, mostrando uma cor que não é real, sabe? Muda um pouco a cor, mas ele é um pouco um vermelho mais queimado do que isso que tá aparecendo aqui no vídeo pra vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou me enviar por e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu espero vocês em um próximo projeto!